Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba que emagrecer é muito bom! Muitas vezes a pessoa quer saber qual é o melhor tipo de dieta para fazer. Se é dieta da proteína, dieta do carb, dieta disso, dieta daquilo. Então o que eu recomendo para a pessoa não ter confusão para saber qual é a melhor dieta, não ser Maria vai com as outras, porque uma dieta que funciona para um pode ter efeito diferente para outro, mas apesar de não ser Maria vai com as outras, saiba que emagrecer não é uma ciência complicada. Emagrecer é uma ciência descomplicada igual culinária, em que o professor vai te ensinar.